Galerinha. E aí, pessoal! Eu sou Norberto, Carol. e esse é mais um Elefante Literário, e hoje a gente trouxe pra vocês uma tag Duas verdades e uma mentira A tag consiste basicamente nisso mesmo, duas verdades e uma mentira Cada um vai dizer duas verdades e uma mentira sobre si, e o outro vai ter que adivinhar qual é a mentira E consequentemente quais são as verdades, enfim Vão ser três rodadas pra cada um, claro, né? Não pode ser, senão... Enfim, vamos não pra lá, pra <risos> Opa Holon! Primeiro fato: Eu fui a primeira atleta ouro de basquete do Jarinho Eu tenho mais de 70 familiares só na parte paterna da minha família. Eu já cortei o queixo quando era criança. <risos> a da família acho que é certo Porque é gente É gente que não acaba mais, então essa eu vou considerar Mas não sei se é 70, 70 é muito O do queixo é verdade, é verdade Tenho certeza que é verdade, porque essa mulher é Então a mentira é a do basquete Pê! Acertei eu Errou fui... Ai, Que ódio. ódio Eu sou uma das poucas crianças que nunca Cortou o queixo, oh, Eu também nem gostei, eu já tinha pensado nisso. O queixo? Sim, eu fui a primeira atleta Ouro. Então bate aqui. Jardinhas de basquete. E sim, tem mais de 70 pessoas na minha família, contando familiares agregados e, e todo mundo. É, será certeza. Mais de 70 pessoas. <risos> Já deu um ponto pra mim! Me dei mal! Nada de ponto azar aqui, porque sempre me deu mal, ok? Vamos lá! Quando eu era pequeno, o meu pai me comprou um saco de boxe porque eu batia nas pessoas na rua. Já passei mais de um mês sem entregar as fitas da locadora, aquelas fitas VHS. Aprendi a andar de bicicleta com 17 anos. Eita, eu tô bem em dúvida dessa bicicleta e o meio é verdade, hein? Bem a carinha dele! Quem é sei. verdade? Qual é verdade? E o quê? É. Qual o primeiro é? Ah, qual mesmo? Quando eu era pequeno o pai me comprou um saco de boxe. Eu <risos> tô bem em dúvida, mas eu acho que essa é mentira. Não sei, pode ser verdade. Ah, Ah, tá que dizer rápido, o quê? Tá, acho que essa é mentira. É o okay. quê? É verdade! Eu batia nas pessoas, eu batia nos amigos dele, ele ficava chateado. Porque eu era muito perdoe quando era pequenininho. Eu não aprendi a andar de bicicleta com 17. Pois é, eu bom, aprendi bom. a andar com 15. <risos> Tua vez. Tá. Primeiro fato é que eu odiava a sopa quando eu era criança. E eu sempre fui muito organizada com relação ao dinheiro. E eu chamava, quando era criança, meus pais de papai e mamãe: papai e mamãe, dinheiro e sopa. Ah, me tira a mentira é sopa. É. Sim, pra errar. <risos> Se eu tava sopa quando eu era criança, por eu vi o que parecia. Eu criava um espetáculo, porque eu achava ah, um absurdo pessoa ser obrigada de uma sopa. E nunca chamei meus pais de papai e mamãe. Sempre mãe e paiinho e hoje em dia eu chamo de pai e mãe. Vamos lá. Quando eu era pequeno, eu acreditava que eu conseguia me teletransportar. Bem especial. Eu já escrevi mais de seis músicas. Eu durmo muito, muito facilmente, mas eu nunca dormi no meio de uma frase. <risos> Eu acho que a mentira é a primeira. Eu nem lembro qual é, mas eu acho que é. Eu acreditava que podia me teletransportar quando era. É? Não, isso é verdade. Certamente eu só acreditava. Então, a mentira... A mentira é a terceira. A mentira é a terceira. Ei, acertou o okay. quê? Eu disse que eu nunca dormi no meio de uma frase, mas eu já dormi. Eu tava falando uma coisa e dormi no meio da frase. Quase já morri afogada. A única coisa que eu já quebrei na minha vida foi o meu pé. A terceira é que eu gostava de cerveja quando era criança. A criança é alcoólatra, juizado, o quê? <risos> Não, eu acho que Carol nunca gostou de cerveja quando era criança. Será? O quê? Errou? De novo! <risos> o quê? Ué? Aqui. Então foi o pé, não foi certeza? Sabia! Foi o pé. Eu nunca comprei ah. nada. Nunca, nunca, nunca, nunca na minha vida. E sim, eu gostava de cerveja e era aquela. <risos> ok, ok, nem alcoólatra. E já quase morri afogada duas vezes. Eu não gosto do sabor do leite condensado puro. Eu já tive dois tênis patins daquele que abriu uma rodinha embaixo em menos de dois meses. Já aconteceu alguma coisa comigo e mandaram a polícia me procurar. Quando eu vim estar com a polícia na rua me procurando. Isso é verdade. Ai meu Deus. É, é mentira. Todos pra mim são verdade. Eu acho que a mentira é leite começado. Como tu acha que é mentira? Isso é verdade. Se eu não como leite começado. ai meu Deus. <risos> eu tô bem em dúvida. Que ano é hoje? Ah, quer ver? É o tempo do patins. É a mentira. <risos> Vai, fala logo. Sim, mas eu já disse aqui, né? Tipo, já acabou. Errou, vamos dizer que é. errou, ok? mais era do patins, do tênis. É. Mas na verdade nunca tive nenhum tênis <risos> desse. Era o meu sonho, mas nunca tive. É, mas foi pouca essa mentira, porque era bem verdade, podia ser. Podia, né? Foi uma ribosso. coisa bem real. Okay. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desses nossos fatos maravilhosos aqui dessa tag, deixa o seu like, Ai. não esquece de jeito nenhum. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda, segue a gente em todas as redes sociais e fica ligado em tudo que a gente tá fazendo por aqui. Valeu! Valeu. Acho que, eu acho que empatou, eu... <risos> eu acho que empatou. Talvez tenha empatado, talvez. Todo é. mundo sabendo, todo mundo sabendo perder, vamos pra frente. No final quem ganha é Jesus. Aquelas.